Como é que alguém ama o Bolsonaro, francamente? Que que... Meu irmão, para um pouquinho, espera aí. Um governo tem que ser avaliado pela entrega dele, percebe? A entrega. Então, qual foi o setor da vida brasileira que melhorou com o Bolsonaro? Pergunta simples. Silêncio, silêncio. Quem teve a vida melhorada, fora esses, essas negociatas aí de compra da... Da, da, da gasoduto, compra da, da BR distribuidora, carteira de crédito do Banco do Brasil, negociada de grandes volumes e, grandes, e, e tudo com, essa, com esse disfarce da legalidade do mercado. Você é o mercado, então ninguém fala. Aí não fala tá Tudo ladroeira, eu conheço o ramo. Tudo roubalheira, porque alguém perdeu pesado e foi o povo, e alguém ganhou pesado sem trabalhar. Por, informa, por informação privilegiada. No caso do, da, da, da aposta da, das ações da Petrobras, de informação privilegiada, uhum. mas isso acontece diariamente em matéria de swap cambial. Nem vou falar, porque é quase impossível. Da